E aí clã aqui, hoje a gente está vindo com Donut Count Puzzle aí para PC e PS4 Confesso que eu me lembro de ter assistido o trailer dele no Nintendo Direct Onde eu me interessei, mas pode ser que eu tenha sonhado com isso Eu tenha visto em outro lugar Hoje a gente vai jogar um pouquinho deste jogo divertido E vamos lá Aí a casa da Mira A historinha... É, tem uma historinha, o um puzzle, né? É sobre um, esta, esta guria e um. E esse outro bicho aqui que é um racun Quando você vem trabalhar, o tédio, vamos responder: Silêncio, PK. Morta, morri. Mostra um pouco de respeito. Por que você morreu? O cara da buzina me acordou de novo, no meio da madrugada. Buzina acreditável, não esquenta. Vou me vingar por você. Cuidado, cara. Esse cara realmente buzina. Aham, <risos> uhum, tá bom. Vem pra casa de donuts e para de dar pão pro cachorro. Ele precisa de pão pra viver BK. Ele é um vadio certificado. Ok, sai em 5 minutos, falou. Muito bem. O... A gente vai abrir e vai ver o homem da buzina lá fora. Eita aí, donut count. E o puzzle é o seguinte. Ele tem uma pegada de catamar e maci, Onde você vai... Meio que engolindo as coisas e o, e o buraquinho vai aumentando. Tá vendo? Aí você vai engolindo todo o cenário. O catamar era aquela bolinha que rolava e você também ia engolindo o cenário todo, né? Rolando o cenário todo numa única bola. Então a gente já comeu aqui o nome do jogo, vamos comer as bolinhas de, de tênis. A gramado também tem as pedrinhas, também cercas. Já já a gente vai dar um jeito aí no no motoqueiro. O que, que controla o responsável por esta por esse buraco deve ser aquele racu, o cachimbo, né? O uma Vamos lá, donut shop. Vamos ver mais um pouquinho da historinha. É bem bonito, assim, bem viva as cores. Cara, a buzina parou. Você fez mesmo alguma coisa pro buzinador? É, não se preocupe com ele. Acabei de levar um donut pra ele. <risos> ah, ok. Parece que distraiu ele. Ei, adivinha só. Tô no nível no 9 agora. Uau. Do que? Massa. Você não entende, Mira? No nível 10 eu ganhei meu quadcopter. Ah, certo. Maneiro. Parabéns. A gente vai passear por aí feito rei. Hihihihi. <risos> Feliz até mais BK. Seis semanas depois. Muito bem. Quadcopter está quebado. Mira. Como? <risos> Como você pôde esmagar meu quadcopter? Quem se importa com seu quadcopter idiota? Como você pôde destruir a cidade toda? <risos> Olha lá. a gente... No final de seis meses, seis semanas, não lembro. Engolimos a cidade inteira com um buraquinho. Aqui todos os habitantes. Eu nunca destruí nada, sou gentil. Droga, que? Você usou esse app de auto para abrir buracos por toda a cidade e agora estamos todos presos no subsolo. Tudo aqui parece bem para mim, menos meu quadcopter. Eu sou a vítima. <risos> Alguém pode me apoiar aqui? Oh. Um recém-vacinado. BK, é óbvio que foi você. Eu fui engolido por um buraco logo depois de pedir um donut da sua confeitaria. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com alguma coisa? Com a mira destruindo meu código? de cobra? Potter, o que aconteceu com seu filho? Ah, o Pup? Meu lindo filhinho, ele ainda deve estar lá em cima em algum lugar. Potter's Rock Use o botão esquerdo para plantar o um buraco. Vamos plantar o um buraco. Primeira coisa, vamos engolir estas folhas de papel. Aí já cabem as pedrinhas. Será que essa caixa cabe? Coube. Uma luneta. Caixa vaso. Tá. A caixa em si não coube, mas coube a é caneca. alguma dificuldade mas foi a dificuldade do puzzle em si não é muito desafiador mas não deixa de ser divertidinho esse jogo ele tem por volta de é, uma hora e meia de jogo a duas horas depende do seu é, desempenho né? não mas não é muito difícil Tá lá a cachorrinha, que a gente está conversando com ela agora mesmo. Vamos engolindo todas as coisas. Eu queria ver se, for, se é possível engolir ela de forma... Ela está distraída, vamos tentar engolir ela de uma vez. Certo. Beleza, engolimos tudo na área e ela vai migrar para a próxima. Coitada quebrando todos os vasos dela olha o neném ali dentro filhinho dela engolindo tudo oh droga, queria ter engolido os vasos inteiros É, em... não importa Vou tentar engolir tudo aqui de uma vez. Uh deu certo! Você deve ser o Papai Cachorro, né? Ele tá tentando fugir aqui no.. no vulcão? No vulcão, no balão aí. Onde eu tirei o vulcão? E aí é... as primeiras.. As primeiras físicas do jogo aí, né? O buraco, o buraco muda um pouco as propriedades com fogo, a gente pode engolir aí, ó. o balão bateu no donut, é que chama donut count por causa deste, deste, deste donut aqui, e é possível engolir tudo viu, absolutamente tudo da área. Bom, acho que acabou, né? Não tem mais nada aqui senão a casa. Uh, foi! Ótima entrega! <risos> aqui é o, o nível que ele falou, não reflete nada em si, é mais alguma uma coisa da história. Tem esse Trashopedia onde mostra tudo que você engoliu. Na área, né? E é isso, quando chega no nível 10, a história meio que tem uma conclusão, né? Até o momento que, se que acontece isso aqui. 999 pés abaixo. Tipo, donut Count. Eu só queria surpreender o Pup com o Donut. Agora ele está flutuando para longe, um Pup sozinho. Não está não. Se você foi engolido primeiro, como sabe que o Pup está no balão? Essa história está cheia de furos. Seu cérebro está cheio de furos e a cidade toda também, graças a você. Só estava cumprindo meu dever, espere. Quer dizer, não é verdade. Sou inocente. Espere, Pup está num balão de ar quente? Vi um balão de ar quente passar pela Ranger Station. Você viu o Pup? Para que lado está vendo? Não sei me distrair. Eu tinha acabado de pedir um Donut. <risos> Quem pediu Donut foi pro buraco. Eu fico com fome quando estou ansioso. Ansiosa com o que? Acredite ou não, cobras. Cobras? Ranger Station vamos lá ver, qual é o problema da Ellen com cobras ah, tem várias cobras, antes da gente engolir jogar elas dentro do buraco quase que eu falei, hein, quase que eu falei vamos engolir o matinho antes que assim fica grandão e fica mais fácil de cobrinha cair Não dá pra. Nós dá uma chilicada antes de cair. Talvez aqui seja o primeiro puzzle onde tem alguma complicação. Né? Agora tem umas galinhas. Eu não sei como que o guaxinim joga isso aqui, Ó, tem alguns objetos onde você passa, e eles ficam assim, como... atravessando o fundo quando isso acontece é porque ainda não está na hora Agora... <risos> perigo de cobra, está no nível 2 A gente tem que matar aqui o perigo de cobra, até o máximo Derrubando as galinhas <risos> Nível máximo de cobras Tudo bem, agora é tudo arrebentado A gente pode voltar à programação Anterior que é jogar tudo no buraco, dá pra jogar galinha também? Dá opa, opa, calma. Por último, a casinha. Eu só não entendi o, o alarme. Ué. A hora que se ativa o alarme no máximo, ele, ele quebra a proteção em vez de aumentar a proteção. Opa! Aí, ficou por último. Já, ó, tudo pra dentro. Quac, quac, quac, quac. Cadê a música? Quac, quac. <risos> olha lá os objetos na Trashopedia. Tem um dia lixo, olha só. Isso aí é bom, hein? Bem bom. Bom, a história continua daí. A gente não vai se estender muito... Mas... Então foi você que abriu os buracos? Que? Não, eu só quis dizer quem fez isso Foi um baita favor pra você Essa pessoa provavelmente é muito legal e bacana <risos> Hum... Mais alguém viu o pup? Aham, uhum, eu vi o pup. O meu telescópio Você quer dizer meu telescópio? Foi que, o que eu disse O meu telescópio <risos> Onde você viu ele? Bem, eu e a Pepper estávamos brigando de novo, aí eu levei o trailer para Mint River. Ele gostou de um pássaro? Ah, um pássaro feito de... para gostarem dele. Ele estava admirando. Se eu não me engano, eles são pássaros. <risos> Até que me deu uma fome, aí eu pedi um donut por esse app, Donut County. Então um buraco apareceu. Tá. Mas a gente vai encerrar com essa bela paisagem Onde tem os peixinhos é, Senão dá pra se estender demais, o jogo é bem divertido Mas é, não é muito longo, né? Como eu mencionei Uma hora a duas horas de jogo Vocês gostaram do nosso vídeo? Se gostar, deixa o like Se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie como esse Metroidvania's é e recomendações também. A gente está devendo aí nas recomendações muitas recomendações esses dias que a gente ainda não entregou, mas eventualmente sai. Bom, a não sei que não saia, né? E fica assim então. Já pedi para vocês deixar comentário, pedi para se inscrever no canal. É um negócio meio repetitivo. Fica assim então, pessoal. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.